Salve, salve rapaziada, beleza? são é o No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí 23 jogos de graça que conta mais um no perfil da Steam e da cartas colecionáveis. Bem, vamos lá pra lista. The Descendente. De graça, só clicar em jogar, dá cartas colecionáveis e conta mais um na Steam. Green. De graça, só clicar em jogar, é, tem cartas colecionáveis e conta mais um na Steam. Hitman 2. De graça, só clicar em jogar, dá cartas colecionáveis e conta mais um no perfil da Steam. Postal. De graça, só clicar em jogar, dá cartas colecionáveis e conta mais um na Steam. Capcom. Arcade Stage de graça, só clicar em jogar, dá cartas colecionáveis e conta mais um no perfil da Steam. Rod seus Cosmo and His Robot Quest Episódio 1 De graça, só clicar em jogar, não dá cartas colecionáveis, mais conta mais um na Steam. The Council. de graça, só clicar em jogar, dá cartas colecionáveis e conta num mais um no perfil da Steam. Cave Story Secret Santa de graça, só clicar em jogar, não dá cartas colecionáveis, mais conta mais um no perfil da Steam. Artifact de graça, dá mais dois no perfil da Steam. clicar em jogar em jogar. Não dá cartas Cartas Life is Strange Episódio 1 De graça, só clicar em jogar, dá cartas colecionáveis e conta mais um no perfil da Steam Life is Strange 2 De graça, só clicar em jogar, dá cartas colecionáveis naves e conta mais um no perfil da Steam Race 07, Andrew, Pro Crown, Plaza, Raceway Free DLC, em Grace Tá perfeita, hein, de graça, só clicar em iniciar Race 07, não dá cartas colecionáveis mas conta mais um no perfil da Steam Serena De graça, só clicar em jogar, não dá cartas colecionáveis mas conta mais um no perfil da Steam The Desolate Hope De graça, só clicar em jogar, não dá cartas colecionáveis mais conta mais um no perfil 105. The Archotec Project de graça só clicar em jogar não dá cartas colecionáveis mais conta mais um no perfil 105. Heroines Quest The Herald of Ragnarok de graça só clicar em jogar da dá cartas naves e conta mais um no perfil 105. Penumbra necrologue de graça só clicar em jogar não dá cartas colecionáveis mais conta mais um no perfil deste hein? Portal 2 2600 Perceptual pack de graça só clicar em jogar não dá cartas colecionáveis mais conta mais um no perfil da steam Romance of the Three kingdoms Maker de graça só clicar em jogar não dá cartas mas conta mais um no perfil da Steam XLR Shadow Down, de graça só clicar em jogar, não dá cartas colecionáveis, mas conta mais um no perfil da Steam The Owls Home Adventures of Captain Spirit, de graça, não dá cartas colecionáveis, mas conta mais um no perfil da Steam Catch of My Lounge, de graça, só clicar em jogar, dá cartas colecionáveis e conta mais um no perfil da Steam Bem galera, o vídeo é esse daí, obrigado por assistir, espero ter ajudado vocês. Alguns desses jogos dropam cartas colecionáveis e eu fiz um vídeo recentemente aí que ensina a dar todas as cartinhas colecionáveis pelo celular e não Preciso jogar, então eu recomendo vocês assistirem lá. Deixa o like aí e deixa alguma sugestão de vídeo aí nos comentários. E é isso aí, falou galera, fui!